Olá, eu sou a Sharon da Coordenação de Tecnologias Educacionais e esse tutorial é para mostrar como utilizar a ferramenta BlueLab. Essa ferramenta está disponível nos netbooks recebidos pelas escolas através do projeto Conectados. O BlueLab é uma ferramenta que permite uma interação offline entre os computadores do professor e dos alunos.